galera do Trabalhar em Casa Ganhando, aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal e hoje é, estou gravando esse vídeo é, para uma dica bem legal, tá? Com o propósito do canal, o, o, o nosso propósito nesse canal é sempre dar dicas é, para assim para que você possa, se você quiser, se for essa a sua alternativa, que você possa trabalhar em casa é, e ter assim a sua obter a sua renda né, dentro da sua casa ou com o seu próprio negócio é, ou tendo alternativas de gerar renda né, é, dentro da sua casa tá é, eu sempre nesse canal é, eu falei muito sobre durante muitos anos né se você pegar os primeiros vídeos é, desse canal você vai perceber que eu falava muito sobre marketing digital né? E a partir de um, de um, de um mês para cá Eu comecei a ver novas oportunidades Além do marketing digital Que lógico, o marketing digital também é uma boa alternativa Para que você possa é, ganhar dinheiro com a internet né? é, são, Existem milhões de cursos aí que você pode fazer né? é, Mas o marketing digital não é só é uma ela é uma das alternativas né que você pode trabalhar e obter renda dentro da sua casa tá como o próprio, próprio é, canal já diz né trabalhar em casa ganhando esse é o propósito é, dos meus vídeos tá e hoje eu quero trazer uma nova alternativa né, lógica que é você é, se você é, já pensou em trabalhar com né, é produzir linguiças isso isso mesmo linguiças artesanais tá que na verdade podem ser linguiças mesmo é, não precisa ser artesanais tá podem ser é, linguiças assim você pode fazer isso comercialmente eu já vi eu fiz algumas pesquisas aqui perto do, da onde eu moro né e é um produto que tem uma boa saída né as pessoas eu vejo que é, os, os açougues no qual eu visitei, eu visitei cinco açougues. Né? Eu pude ver que o produto linguiça, né? apesar de ser uma linguiça industrial, é, tem uma ótima saída porque é um, um dos produtos mais consumidos. Né? E também é, eu percebi é, que também é, existem linguiças, alguns dos, dos cinco que eu visitei, três tinham é, comercializavam linguiças artesanais, né, três, três açougues, e eles então, eu, eu perguntei um deles, né, como que era a saída, né, e o dono do açougue me falou que tinha uma boa saída, tal, ele fazia uma quantidade de pedido, é, legal durante, durante a semana, né, para atender a demanda ali, é, daquele produto, tá, que é um produto bem consumido, Tá? e aqui me acendeu um start né? é, a respeito de você poder fazer dentro da proposta do canal por que não fazer linguiças artesanais tá? que também é um bom nicho para ser trabalhado né? e de repente pode ser uma opção aí para você é, fazer uma renda uma renda na, na, dentro do, do, do seu portfólio de casa aí mesmo, tá? então é, eu fui ver lá e vi é o curso de linguiças artesanais né é, do hotmart né? no qual é, vai te ensinar todas as técnicas é, para você fazer linguiças profissionais tá é, artesanais porém muito profissionais tá é, moagem de carne como você morrer a carne como você temperar como você trabalhar o produto Manusear o produto é, Com higiene né, com, E com profissionalismo né, Porque o produto tem que ter higiene Tem que ter profissionalismo Para você poder comercializar isso Você tem que vender ele De maneira é, clara, objetiva e profissional tá? Então eu quero aqui é, Te recomendar O curso de linguiça artesanal tá? é, No qual você vai aprender A fazer vários tipos de linguiça Linguiça de de frango, linguiça de picanha, linguiça de é, linguiça é, calabresa, são vários linguiça é, apimentada, né? São muitos tipos de linguiça que você pode trabalhar e você pode conseguir uma clientela legal para esse produto, tá? Por isso que eu queria te recomendar o curso de linguiça artesanal, que pode ser artesanal ou não, ou profissional, dependendo da sua, da sua demanda, né, então eu queria recomendar esse curso, o link vai estar aqui abaixo desse vídeo, tá certo, e aí você pode, é, através desse curso, se profissionalizar e por que não trabalhar com um produto que tem uma alta demanda, que tem uma boa procura, e que é um produto que é extremamente consumido aí, tá bom? Então é isso aí, o curso de linguiça artesanal... Então, o link está aqui embaixo, é, ele é produzido é, pelo, me, me foge agora o, o nome do produtor, mas é distribuído pelo Hotmart, tá certo? E ele tem garantia do produto, garantia de 30 dias, caso é, você não goste do, do curso, ou aquilo não atendeu a sua, a sua expectativa, você pode é, mandar um e-mail para eles que eles devolvem o dinheiro para você. Ou seja, tem garantia de 30 dias, né, pra aprovação do curso. E, e é um curso assim, é, eu gostei bastante do que eu vi, tá? E acho que você também vai gostar, tá bom? Então é isso aí, o curso de linguiça artesanal, tá bom? Tá o um link aqui abaixo, você pode clicar aqui e direto para o curso, certo? E aí você tira todas as suas informações. Tem garantia do produto. Produto muito legal. Pode ser uma boa alternativa é. é, para você se profissionalizar dentro de um mercado que é muito grande. Tá bom? Forte abraço e até mais.